na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar. Obrigado por ter dado play. Eu me chamo Guilherme Bujac e esse é o seu Leitura Compartilhada, sua live diária, todos a live devocional diária daqui do YouTube e também no Instagram. Todos os nossos desejos devem estar submissos ao desejo de Deus. Mas isso não é um tipo de alienação? Sim! Entregar a sua vida para Ele tem este peso. Ué, não te contaram nada sobre isso? <risos> Fica até o final que eu vou te dar detalhes sobre tudo isso e mais algumas coisas que você precisa saber. Antes, se possível, por favor... Clique no botãozinho de like. Isso é uma grande oferta para este missionário que está produzindo conteúdo teológico todos os dias aqui para você. Vamos ao texto bíblico de hoje? Primeira epístola de Paulo aos Tessanolicenses, capítulo 4, do verso 1, ao capítulo 5, verso 3. Assim disse o apist... Ap, apístolo... Apístolo... <risos> Assim disse o apóstolo Paulo, e assim nós lemos aqui, pela graça de Deus. Vamos lá. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem deste modo, e os incentivamos a fazê-los ainda mais pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo o pecado sexual, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e, assim, viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus vivem neste assunto não prejudiquem e nem enganem um irmão ao famoso não defraudais a nada a ninguém pois o Senhor punirá todas estas práticas como já os advertimos solenemente a adver, diversão é, foram advertidos solenemente advertência solene pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece aos ensinamentos humanos, mas desobedece e as rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender de outros. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. E aqui começa a escatologia de Paulo, que nós vamos ver na nossa segunda série do livro de Tessalonicense. Quando nós formos começar a ler o livro de Tessalonicense, a segunda epístola, vamos dar um enfoque à escatologia paulina. E aí... Uuuh, Temor e tremores. Vamos lá. Ah, queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Aqui deixa eu abrir um parêntese antes de ir para o versículo 14. A você, querido irmão, a você, querida irmã, que perdeu alguém é, para Covid ou por qualquer outra enfermidade nesses dias que se passaram, eu estou solidário a você na sua dor, solidário com você na sua, na sua, no seu sentimento de injustiça, no seu luto. Mas eu preciso te lembrar que essa tristeza ela não deve perdurar para além do necessário. Por quê? porque, Porque nós, nós somos o povo que tem a esperança. E eu oro ao Senhor que a esperança volte para o teu coração. Vamos ao versículo 14. Por que essa esperança? Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, e também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Porque eu creio que Jesus vai trazer pelo poder da sua palavra, o poder que ressuscitou a Cristo, é o mesmo poder que vai ressuscitar todos os nossos queridos. Eu vou voltar a ver o Humberto, meu querido amigo de tantos anos, pastor Carlos, seu pai, a missionária é Irene, é Klaudirene mesmo não é Claudirene, não é Direne, é assim mesmo que risada gostosa que ela tinha e que amiga meu amigo o meu amigo Cris que também se partiu partiu em... em 2020 vou ver você de novo Cris Vou ver meu pai, Pedro Bujarque, Vou ver minha tia, tia Tata, que descansou no Senhor, serva de Deus, nos últimos dias de vida. Vou voltar a ver o Kerley, <risos> o Kerley, que partiu, morreu por conta do Covid. Vamos ver tantos amigos que partiram. Obrigado, Paulo, por essa palavra. Vamos ao versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Nós, o que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos. Em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. É a minha palavra de consolo para você, Jesse. Você que perdeu o teu bebê, eu não sei se você está me vendo, sei se você está me ouvindo, mas eu queria que você soubesse que, que o Senhor te dará o benefício de se encontrar com o teu bebê. Nós nos veremos outra vez. Com o pastor Robert Lee Hensley, pioneiro na evangelização no estado de Goiás, nós nos veremos. Esta é a promessa. Vamos ao capítulo 5. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá de forma inesperada, como o ladrão da noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobreviver, sobre, sobreviverá, sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Vamos, então, tentar aplicar esse texto. O que não te contaram acerca da salvação é que a vontade de Deus é a única vontade que importa. Que a única vontade que importa é a vontade de Deus. E que todos os nossos desejos devem estar submissos ao desejo dele. Mas isso não é um tipo de alienação? Sim, é por isso que nós dissemos ao Senhor que ele é senhor de nossas vidas que Ele é Senhor, que ele, ele tem senhorio sobre as nossas decisões. E entregar a sua vida para Ele tem esse peso. Não te disseram? Não te contaram nada a respeito? Mas qual é essa vontade? A vontade dEle é que a gente viva em santidade no corpo, que a gente ame fraternalmente nossos irmãos e que nós tenhamos uma vida simples. Mas como isso se dá? Isso acontece quando a gente vive em comunidade. Porque quando a gente vive em comunidade, a gente se suporta, e no sentido de suportar, no sentido claro é, etimológico da palavra, que é sustenir, né? Sustenir é em espanhol, é sustentar, é conseguir suportar o peso. O luto é difícil, é complicado, o luto é doloroso, mas ele se torna mais fácil de ser vivido e experimentado se ele é vivido em comunidade essa esperança da ressurreição nos últimos no último dia não deve ser uma uma esperança é, tratada como um clichê por favor não trate isso como um clichê por favor não não brinque também com o luto das pessoas tentando fazê-las compreender uma verdade que só é compreendida quando o luto abre espaço para isso. O sofrimento, aquilo que a pessoa está passando, é um solo extremamente sagrado. Não obrigue as pessoas a compreenderem porque Cristo nos ensinou como devemos nos comportar em um lugar onde a morte, aparentemente, tem o controle e tem o domínio sobre nossas emoções. Lembra de Jesus no no enterro de Lázaro, estava todo mundo ali é, em luto, é, é, velando a memória, porque o corpo já estava fedendo, inclusive, dentro da, da, do túmulo. E Jesus diz a, a Marta que ele é a ressurreição e a vida, mas o comportamento de Maria aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, ele não teria morrido. Jesus não repete as mesmas palavras para Maria, e... mas ele repete a mesma teologia. Ele não repete as mesmas palavras, mas responde com a mesma teologia. Ele chorou. Jesus chorou. Não chorou por Lázaro. Ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Ele tem um poder da ressurreição. Ele é a ressurreição. A ressurreição é uma pessoa. É Cristo. É Cristo. Ele é a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquilo que os judeus estavam esperando como um sinal escatológico do fim, Jesus então introduz naquele cerimonial fúnebre e ele diz, a ressurreição já está aqui. Ou seja, a escatologia, o fim, o desejo de que tudo fosse consumado já havia começado, mas ainda não havia terminado. E essa presença do Cristo dizendo eu sou a ressurreição, então quando ele responde para Maria, ele responde a mesma teologia, mas de uma forma diferente. Ele responde a teologia com lágrimas, porque a ressurreição, a ressurreição é a vitória sobre a morte, mas não é uma vitória sem custo, não é uma vitória sem dor e não é uma vitória sem entrega, é uma vitória que é muito, muito dolorosa, inclusive com o preço da cruz. Quando Jesus olha para aquelas pessoas, ele não chora a morte de Lázaro, chora a dor da morte, porque essas pessoas ainda estão escravas, escravizadas ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Incrível como... Jesus trata desse tema e às vezes nós olhamos a vitória sobre a morte sem tentar enxergar com clareza o espetáculo de horror que aquilo foi. O Ladir Cabral tem uma música, ou eu tenho machos agora, que me faltou, me falta contarrando o, o momento da morte em que a, a, os principados, as potestades, se gritam de, de júbilo, como se houvessem ganhado uma batalha e de repente, no silêncio do terceiro dia, a morte é vencida, ela é rasgada pela ressurreição de Jesus. Toma posse disso, meu irmão. Toma posse disso, minha irmã. Viva o luto com toda a plenitude que o luto deve ser vivido. Mas não se esqueça, nunca se esqueça, de que ele voltará. E todos os mortos que antes haviam sido sepultados, nós nos encontraremos com ele. E daí então, se estivermos ainda vivos, nós estaremos juntos com o Senhor. Se já estivermos mortos, nós nos encontraremos com Ele na ressurreição. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Este programa, essa live de hoje, eu dedico a meu amigo Cris, que não suportou o peso da vida e desejou muito a morte, que não suportou. Cris meu irmão obrigado por tudo que você fez tamo junto eu creio que a gente vai se encontrar e dar boas risadas como sempre demos quando a gente se encontrava conversas profundas cheias de muito amor dedico também ao Humberto e ao pastor Carlos. Pastor Humberto e pastor Carlos. Dois bravadores, dois pastores do meu estado. Dedico a vocês. Dedico a você, Kraudirene, Irene, missionária. Ô, oh, missionária. Tantas lutas, tantas dúvidas. Às vezes batia a tristeza da autoestima, né, meu? Mas hoje você descansa com o senhor. Ao Kirlik, Filho do pastor Paulo Silas, irmã Vodessizinha também, falecida também esse ano. Uma semana depois do seu filho. Dedico a vocês, me dedico a vocês, meus irmãos que estão enlutados. A Jesse, que enterrou seu bebê de sete dias. Deus os abençoe. A gente se fala amanhã, se o Senhor assim nos permitir, tá bom? Dedico esse programa... Ah, e a oração? Queria que você orasse aí. Queria que você orasse aí. Que Deus te abençoe. A gente volta amanhã, tá bom? Guarde esse tempinho pra você orar. Ore pelas pessoas que estão ilutadas. Ore por mim. Deus te abençoe.